Não, cara, não, eu tô aqui, um engarrafamento que não acaba nunca, é só mais uma porrinhação na minha vida. Você não soube da última? O meu filho. Não, não, o mais velho, de 18 anos. Pois é, o cara chegou para mim e, sem pensar no choque que ele podia estar dando para a família toda, chegou para mim e me disse de cara limpa: Pai, e aí, rola uma baia? Não, na hora eu não disse nada. Eu não mostrei meu espanto, mantive a cabeça fria. Por quê, meu filho? Por que você quer uma bicicleta assim de repente? Para ir pra faculdade, pai, porque bike não polui o ambiente, é menos um carro nas ruas. Porque é importante ter um centro urbano sustentável, justo, democrático. Isso aí, avança, não avança, fica parado aí. Vamos adiante, meu irmão, vamos lá, vamos lá. Ei, ei. Na hora que meu filho me falou isso, eu fiquei estatelado. Sustentável, democrático, mas que papo é esse? E como é que você sabe tudo isso de bicicleta, meu rapaz? Na faculdade, pai. A gente discute sobre espaço urbano, sobre um lugar bom de se viver, sobre as horas. In, in, Rapaz, como é difícil dizer isso, mas ele disse e eu vou repetir. Não entendeu? Eu não repito. Não entendeu? Vai ficar sem entender. Mas ele explicou que é o tempo que o sujeito gasta indo de um lugar para o outro. Está satisfeito? Não, ensinar a pronunciar não ensina. Onde já se viu? Quer dizer que a educação dele serve para ele virar esquerdista. Só falta ele me dizer que quer ir morar na Holanda, em Amsterdã. Que é aquela bagunça toda. Maconha livre, bicicleta em tudo quanto é rua. O que, que eu faço agora, meu Deus? O que, que eu faço? Meu Deus, como eu fico até vou sai da frente! Pô! Não, não tô falando de boca para fora. Eu fui pesquisar. Fui pesquisar para ver o que, que meu filho tava falando. Quer dizer... Um trabalhador, mas trabalhador pobre, de outro nível social, depois de trabalhar uns 35 anos, pede aposentadoria e vai ter passado uns três anos dentro de um ônibus, de um trem ou de um metrô. Ei, você tá me ouvindo? Ô, oh, fala mais alto! Tá, vai! Ele pode aproveitar esse tempo, o trabalhador lá pode aproveitar esse tempo, ficar se divertindo no celular, ter um sonho erótico, mas não! Estão até dizendo por aí que essa gente tá querendo ser remunerada pelo tempo que gasta, desculpa, pelo tempo que gasta dentro da condução. Ah, era o que me faltava, era o que me faltava. Não, não, já, já encerrou esse papo. Eu tô falando é do meu filho. Avança aí, ô malandro. Não, meu filho. Meu filho, o mais velho, a quem eu desejo que há de melhor nesse mundo. E agora esse mal agradecido vem e me pede o quê? Uma bicicleta. É igual se ele viesse e me dissesse, olhando nos olhos, pai, sou gay, pai, uso crack. Será que ele não pensa? Será que ele não entende que existe uma indústria automobilística inteira, maravilhosa, fabricando carros e que isso é progresso? Ele diz que não. Que carro rouba o lugar das pessoas, que carro provoca engarrafamento. Ah, meu Deus do céu, engarrafamento. O que, que ele quer? Quer voltar no tempo? Ele disse que por causa desse tal de progresso as ruas foram largadas, que as avenidas pipocaram, que tem casa derrubada para criar novas pistas. E que o importante é andar de bicicleta, que bicicleta humaniza a cidade. <risos> a bicicleta humaniza a cidade. Isso é piada, não, é não E desde quando o carro é humano? Ai, meu Deus. Eu sou um pai angustiado e espero que todos os pais desse Brasil compreendam o meu drama. Bicicleta é a porta de entrada para um perigo maior. Estão transformando meu filho em defensor dos direitos humanos. Onde é que já se viu um absurdo? Ô comunista vai pra Cuba! Olha aí, tá vendo? Não respeita o trânsito, vai passando. Não, nada não. É, um, é uma ciclista aí passando, não respeita nada, vai passando no meio dos carros, provocando engarrafa.